Olá meus amigos e minhas amigas Um forte abraço a todos vocês Que acompanham esse canal No vídeo anterior a esse Vocês viram onde eu estava cavando uma vala Para a água da pia Que aqui a água do esgoto vai para a fossa Vaso e pia e banheiro vem para o terreno Isso aqui gente no verão ajuda muito Para aguar coqueiro, banana E vocês viram que eu tava aqui fazendo aqui uma vala Aí veja bem: aqui nós temos o pé de coqueiro e o pé de banana. Aqui tem um pé de laranja. Então eu fiz aqui uma vala ontem. Olha, então aqui a água já chegou ali. Ó, por enquanto a água de ontem chegou só até o coqueiro, mas depois ela vai molhar e vai olha essas bananas. Quando tiver água suficiente, vai ficar muito legal. Essas folhas é para a gente jogar nas plantas. Aqui tem um pezinho de amora. Aqui tem algumas mangas que caem do da manga do vizinho ali, ó, tem algumas mangas madurinhas ali, depois eu vou até pedir para eles algumas, porque ele nem, ele, ele, ele nem usa tudo, né cai, os passarinhos comem. E aqui minha gente, para cá, ó, fica essa vala, ó. então a água vai vir para cá, ó. isso aqui é a água da pia, aqui a água cai ali, a água da pia vem, vem aqui, e, e aqui a água do, do banheiro, de banho, né só do banho, a água do, do esgoto vai, vai para a fossa. Então aqui, essa etapa aqui já está finalizada. Então aqui agora vamos lá para a parte final, aonde nós vamos limpar aqueles açaizais. O meu irmão já roçou aqui, já limpou tudo aqui. Olha só, gente, quem viu isso aqui há uns meses atrás, estava chovendo muito, então estava bem cheio de mato, água, né? Então isso aqui nós temos que aterrar no mínimo uns 50 centímetros. Aqui temos umas bananas. Aí eu vou aterrar, dessa vez eu vou aterrar mais um pouco esse canto aqui, ó. Porque o intuito é, é aterrar até aquela altura daqueles, da, daqueles blocos de, de, de cimento. Pra, ou então uns 50 centímetros já serve. Para poder plantar algumas plantinhas aqui. Aqui está aqui os cavaletes que eu usei. Vou retirar daqui. E aqui está aqui. Agora nós vamos ali para o outro lado. Fiz aqui um portão. E, vou, e aqui para baixo. como é que está legal. Passou a chuva. Então se aterrar mais um pouco fica melhor ainda. Aí veja bem meus amigos. Funciona assim. Quando eu comecei aqui esse muro, o rio passava aqui, ó. Ele vinha ali por aquelas madeiras, aqui, passava aqui, nessa esse pé de banana não tinha. Aí ele vinha por aqui assim, ó, e ele descia aqui, ó. Ele descia, aqui, ele, ele vinha aqui nesse pé de cavalejo, ó, e ele descia aqui, ó. Então eu peguei e falei com o vizinho ali, ó, o vizinho daquele outro terreno lá, porque o terreno fazia um monte de curva, passava entre um açaí e outro. Então não tinha necessidade, porque o, o rio, ele vem lá perto daquele pé de manga lá, então ele fazia, por, por que que fez essas curvas? Porque juntou alguma sujeira, alguma folha e a água foi desviando. Aí o que que eu fiz? Falei com o vizinho, tem nos vídeos aí pra trás, ó, aí eu peguei e, e trouxe esse rio reto pra cá, retinho. O vizinho pediu pra mim tirar essas canas, porque essas canas vai sujando o rio, então eu vou tirar essas canas aqui. Porém, isso aqui, gente, isso, isso, isso, isso aqui é, é o, rio, o riozinho estreitinho. Então eu vou cavar aquela terra que tá lá, para largar o rio mais, porque todo ano quando vem as terras começa a. Ca... Eu já tinha cavado lá. Então eu falei com o vizinho e ele vai deixar para me limpar aqui, ó. Porque eu plantei uns pés de açaí ali, que é para esse muro aqui ficar protegido aí, ó. Onde tem açaí, a água não cava ali, ó. Você viu, Então aqui, esses açaí aqui eu plantei, tá com uns 4, 5 anos. Eu plantei aqui. Então eu vou limpar bonitinho aqui esse rio novamente. Toda a terra que eu tirar ali, eu vou pôr aqui pra esse canto aqui, ó. Que aqui eu vou fazer um plantio pra, pra, pra, pra minha mãe aqui, ó. Isso aqui, gente, meus irmãos trabalham, eles não tem tempo de fazer essa, essa limpeza. Minha mãe é quem fazia. Agora ela paga alguém para fazer, mas tá muito difícil a mão de obra. Aí fica assim, ó. Então eu, eu chegando aqui, ó. Eu já vou limpar isso aqui tudinho. Bonitinho. E vou cuidar disso aqui, ó. Aí pra cá que eu coloquei uma migotinhas aqui, então aqui essa... Essas pais aqui, ó, a gente não pode deixar aqui. Senão vai pra dentro do rio. Então a gente tem que tirar tudinho dos do, do açaí. Tem que manter sempre, sempre, sempre limpo. Agora eu vou limpar bonitinho isso aqui, ó. E vai caindo, ó. Então a gente tem que limpar. O que é que eu faço, gente? Eu faço assim, eu trabalho até umas 9 horas lá na casa do meu irmão, fazendo vídeo para o canal Zé Maria Lima, lá o sol esquenta das, da, das 10 até as 3 da tarde, eu trabalho aqui na sombra, das 4 da tarde até as 6 eu trabalho lá, sol frio, Que aqui no Pará, gente, eu estou aqui no estado do Pará, em Marabá, aqui é muito quente, então a gente não aguenta no sol muito quente, não. Olha, para mim que sou do Norte, nasci e me criei na roça, no mato, é muito gostoso você trabalhar com, com a natureza. Eu nasci em Santarém, me criei no Ceará e sempre trabalhei com roça. Então, para mim, trabalhar assim nesse ambiente. Quando você corta assim pequenininho, fica melhor você conduzir. Aqui tem um canavial que mede mais ou menos uns 30 metros quadrados e a dona plantou só duas covas de cana, a terra é muito boa e ela falou que tem que retirar toda, ela já ofereceu para o pessoal que faz caldo de cana, mas ninguém quis vir tirar, cana muito boa, macia. um metro do rio aqui ela pediu para me cortar porque senão vai tomar o terreno todinho e ela não tem o que fazer A caninha é muito mole viu Vocês veem que eu cortei tudinho, ó, pequenininho, na metade. Então fica fácil de carregar. Ó. Então ficamos por aqui, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau minha gente.